Olá, sejam super bem-vindos a mais um Genial Trends, o programa feito pra você, é você mesmo, que quer entender de forma bem explicada e descomplicada os assuntos sobre economia, finanças e negócios mais pesquisados durante a semana na internet. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos e vamos ao que interessa. Caíto, solta a vinheta aí. semana estamos com uma chuva de assuntos que geraram um bafafá durante a semana na internet. Vamos falar sobre o que vou chamar aqui de custo Brasil, que é quanto custa se alimentar com o básico por aqui usando o gancho do preço da gasolina contra o preço do leite. Na sequência, vamos ligar o assunto diretamente com a história do salário mínimo de 6 mil reais. Isso mesmo, o que será que é isso, hein? Depois vem o boom do mercado bilionário dos brechós, as reviravoltas no caso do talco cancerígeno e, mais uma vez, Elon Musk. Sim, gente, a gente vai falar de Elon Musk de novo. O cara já pode pedir música no Fantástico ou virar quadro fixo aqui no Trends, porque toda semana ele apronta é uma e tá sempre no topo das pesquisas na internet. Primeiro assunto... Leite mais caro que a gasolina. Em julho, o preço do leite integral subiu 24,82% na cidade de São Paulo, passando a custar na faixa de R$ 6,79, enquanto o litro da gasolina ficou na casa dos R$ 5,95. No caso da gasolina, a queda no preço está ligada à PEC Kamikaze, que limitou as alíquotas de ICMS referente a combustíveis entre 17% e 18%. Agora, quando falamos do leite, os preços foram pressionados pelo aumento no custo de captação do leite cru, que é a base do leite integral. A produção diminuiu nos últimos meses e, por isso, ele ficou mais caro. Agora, falando sobre outros alimentos, segundo o relatório do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, no mês de julho, a cesta básica teve um custo médio de R$ 664,51, mais da metade do salário mínimo nacional de R$ 1.212 sem descontar os impostos. Apesar do alto valor para uma família de dois adultos e duas crianças se alimentarem em um mês, o custo da cesta diminuiu em julho, nas 10 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese. Assim como em junho, São Paulo segue com a cesta básica mais cara, com custo de R$ 740. Reais, e 45 centavos. Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro estão na sequência do ranking. Agora, quando a gente compara o custo da cesta básica em julho de 2021 e julho de 2022, o aumento médio foi de 14,7%, enquanto o ajuste no salário mínimo de um ano para o outro foi de 9,24%. Em termos de horas trabalhadas e utilizando o salário mínimo como base, um trabalhador precisou de 120 horas e 37 minutos de trabalho para comprar a cesta básica do mês. Isso equivale a mais da metade de um mês de trabalho para se alimentar. A Constituição do nosso país diz que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com diversos itens como alimentação, saúde e casa, e transporte. Ainda segundo o Diese, com base na cesta básica mais cara, que foi a de São Paulo, em julho o salário mínimo para cobrir as necessidades básicas de uma família de dois adultos e duas crianças deveria ter sido de R$ 6.388,55. O salário mínimo atual é uma pequena fatia de 18% deste valor. Cara, eu lembro que quando eu era adolescente... Eu achava que quando eu estivesse ganhando ali uns 3.500 reais, eu ia estar, tipo, surfando na onda da crista da riqueza, viajando o mundo e morando sozinha. Aí corta para agora 2022, a kitnet em São Paulo, uns 2.000 reais. Coitada! Bom, agora vamos mudar de assunto e perceber também que além de Elon Musk, a gente fala bastante sobre moda também, né? E o assunto da vez tem a ver com isso, porque as vendas nos brechós devem crescer 30% neste ano. Com as discussões sobre a sustentabilidade no mundo da moda, que envolvem desde o tratamento de resíduos da indústria até materiais alternativos para confecção, o que tem ganhado espaço neste universo é o chamado second hand, que nada mais é do que o item de segunda mão. Segundo um levantamento da Associação Comercial de São Paulo, o volume de vendas nos brechós deve crescer quase 30% em 2022. No ano passado, este nicho faturou 2,9 bilhões de reais. Tá fraco não, hein? Olha, mas até por aqui a gente não foge da famigerada, amargurada inflação. Um dos motivos que impulsionou esse tipo de negócio foi o aumento dos preços, que tornou as pessoas mais seletivas com as compras e optando pelo usado, em vez do novo, que é mais caro. Olha agora o assunto é um inimigo oculto, o talco para bebê da Johnson Johnson. A Johnson Johnson vai deixar de fabricar e vender um ingênuo talco de bebê no mundo todo até 2023. A decisão vem mais de dois anos depois que a Johnson Johnson interrompeu as vendas nos Estados Unidos por conta de condenações em processos que somam indenização de 2,1 bilhões de dólares. As 20 mulheres que ganharam o processo contra a marca alegam que o produto causou câncer de ovário porque contém amianto. Uma investigação feita pela agência Reuters afirmou que a Johnson sabia há décadas do amianto em seu produto. O que me assusta, na verdade, é saber que mesmo depois da condenação nos Estados Unidos e suspensão da venda por lá aqui a gente continua consumindo talco em outros lugares do mundo também. Né? O amianto é muito utilizado na construção civil porque é resistente e barato, mas ele é proibido em países desenvolvidos Justamente pelo risco à saúde das pessoas que respiram o pó de amianto. Se inalado, ele pode causar câncer no pulmão e mesotelioma, uma forma de câncer no peito que acomete praticamente pessoas expostas somente ao amianto. Até junho do ano passado, a Johnson enfrentava mais de 25 mil processos de pessoas que alegaram que o talco causa câncer. Em outubro daquele ano, a empresa criou uma subsidiária a LTL Management, cedendo os direitos do talco para ela como forma de desvincular o pepino da Johnson Johnson. Eu diria que deu certo, né? Porque a subsidiária faliu e os processos contra a marca, adivinha? Foram encerrados. Agora, por último, mas não menos importante, senão ele fica chateado, chegou a hora do nosso menino brilhar mais uma semana. Vou lançar aqui um quadro, vou chamar de... Pra não dizer que não falei de Musk. O excêntrico bilionário da Tesla e da SpaceX causou geral na última segunda-feira, 16, tweetando assim, como quem não quer nada, o seguinte. Also, I am buying Manchester United... You're welcome. Que na tradução para o nosso português PTBR fica algo como: "E vou comprar o Manchester United de nada". Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que o tweet que ele diz que vai comprar o Manchester United tá em um fio e uma thread do Twitter e o tweet de cima não tem nada a ver com o assunto. Ele diz: "Olha, para deixar claro, eu apoio metade da esquerda do Partido Republicano e metade da direita do Partido Democrata" ou ele tá realmente doido e escreve coisas sem sentido mesmo, ou eu que não entendo mais como é que funciona a internet. Ok, ok, agora voltando poucas horas depois, e já com meio milhão de curtidas no tweet de compra do Manchester United, Musk disse que tudo não passava de uma brincadeirinha depois do questionamento de um seguidor. Não é isso, foi uma piada antiga do Twitter, não estou comprando time nenhum. Ah, como é piadista esse garoto, né? Quem ficou bem triste com a piada foram os torcedores do Red Devils, que já haviam pedido pra Musk em outros carnavais que comprasse o United pelo baixo investimento que tem sido feito no time, que é um dos mais tradicionais e o terceiro mais valioso do mundo, cotado na Bolsa de Nova York com capitalização de. 2 bilhões de dólares. Lembrando que Musk está enfrentando um julgamento contra o Twitter depois de desistir de comprar a rede social. Se ele for condenado, pode ser obrigado a cumprir o acordo que assinou e comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares ou o equivalente a 11 Manchester United. Por hoje é só, a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e vamos conversar aqui nos comentários, né? Eu quero que vocês me contem quanto custa o litro do leite e o litro da gasolina na sua cidade. Também comentem as outras notícias que a gente abordou aqui no Trends. Beijo, beijo! E não esquece do like, esquece do like! Nunca te pedi nada!